Como é que é a malta do doação? Vamos aqui para mais um vídeo e onde é que vamos hoje, o que é que vamos fazer e como é que vamos, não é? Vamos aqui de K20 para dar gás. E aqui está o menino, Era que tão lento, com os seus tampões, coisa malinda. linda. Ora, e o que é que vamos fazer hoje? Se vocês se lembram, eu tinha mostrado este material já há bastante tempo e nunca acabámos por mudar. Os discos do, da Ultraline, frente e trás, pastilhas, velas, óleo, e filtro. Vamos agora então à HR Garage, vamos fazer a manutenção do nosso Honda, trocar os discos e pastilhas, vamos ver como é que está o material velho, que eu sinceramente acho que isto está muito mal, porque eu já ouço que. portanto os discos e pastilhas devem estar mesmo nas últimas, bem como a manutenção, o carro estava a precisar de uma revisãozinha e vamos lá fazer isso. Vamos também mudar o filtro KPN, o filtro KPN que eu tenho na caixa original já tem bastantes anos, como tal vou trocar por um novo e vou aproveitar para vos mostrar o que é que se faz por dentro das caixas dos K20, o chamado retance, para ela ficar mais do barrote. Vai ser a primeira vez comigo, o Rosa vai mexer aqui no nosso eg acho que ele vai gostar acho que ele vai gostar de trabalhar num onda e pronto, finalmente vamos levar um carrinho de jeito pelo mexer, não é? <risos> então vá, bora lá, vamos lá chatear o Hugo fazer um vídeo rapidinho, isto é uma manutenção rápida mostrar-vos como é que está o EG9, por cima por baixo, que vocês já não o viam assim há bastante tempo, bem? É? Bora lá? a garagem! Mas isto nem era começo do vídeo se a gente não ouvisse aqui dentro um cold start, não é? Então temos aqui a chavinha a chavinha, vamos lá já se está a ouvir barulhos, coisas a acontecer. LCD já ligou. Vamos lá! E bruto! <risos> Bora lá! E vocês malandros ficaram aí, é? Ficaram aí assim assinaram. Ele ainda vai dar uma casadazinha. Ele ainda vai dar uma casadazinha. E é que vocês tinham razão? Ele vai dar uma casadazinha. Bora lá! Como é que vocês tinham razão? Ele ia dar uma casada! <risos> Vá, bora lá, mas é fazer manutenção. Isto precisa é de manutenção, não é de escávio. De muito, tem muita porrada com fartura. <risos> não, não, não, eu vou fazer filmar, eu vou fazer filmar. Chega aqui um gajo HR Garage. Está tudo na putaria. E pão. só me dão pão. pão. E só há pão. Nem uma proteínazinha um peitinho de frango, nem pois uns é. ovinhos cozidos, nem nada. E é. E pão. pão? Vamos lá. Pão, há muita é. gente hein, que, se, se antigamente tivesse pão e água, está muito satisfeito, estás a ver? Ah, é. E a gente aqui agora está a exigir fiambre e coisa. Não pode Isso ser. Era muito pão e água. Exatamente, exatamente. Então, quem. Okay. Estamos bem, bem disposto ou não? Não, eu penso trabalhar. Ainda é Natal, Amanhã é Natal. É, sim, é <risos> Amanhã é Natal. <risos> te faltam muitos dias para o Natal agora, meu é, amigo. É. Muitos dias. É, é, é. <risos> é, olha para este bafalhão, pá. Olha olha Velho. para Velho. Olha peixe de bafalhão pá, não comem num carro com tanto bafalhão pá. Isso aí dele. Hã? Isso aí dele. Isso aí Estás é que... a ver? É o que dá, tés, estás habituado às recardos chineses, apanhas umas originais não consegues ir do carro, estás a ver como é que é? Parece, é assim? de smart. Parece andar de smart. Então, após apanharmos aqui os personagens ali no pequeno almoço ainda longo. <risos> Já estamos aqui, estavas a admirar o meu Panasca, dos meus tampões terem porcas de segurança. Tens medo de roubar os tampões, não é? Tu sabes quanto é que custam os tampões destes? Vale mais que o carro, pá. Os quatro só. Os quatro tampões destes valem vale mais com um 9, pá. É que este carro, se lhe roubam os quatro tampões, o carro não tem valor nenhum, <risos> tem que estar bem protegido. O que tem mais valor é o... A única coisa que vale neste carro é os, é os tampões. Ai, ai, ai, ai, ai. Olha. Eu ouvia um xixi, xixi, xixi, xixi, xixi, xixi" quando travava. Pode ser já o, o avisador a tocar aqui este a esta. A pastilha está muito... diz que pensava que estava pior. Não, então já tem Não aqui mas este, já tá. está. já está, sim. Já está, já está, já está. E a pastilha está mesmo no tal, Zé. Está mesmo no tal. O dentro pode estar tá pior. Pois, por dentro pode estar a assim, há sempre alguma coisa pior, não é? <risos> Nem precisaste lá ainda ah, as pessoas, meu? Hoje é tipo Fórmula 1. <risos> o carro merece, é, é mesmo assim. É Estás tipo a fazer isso, isso por aqui? Acho que isso não agarrei lá um lado nenhum, acho que é só, só, só este. Eu... eu até gostei, olha. Eu acho que é só este. Oh, e não é que, não é que eu até conheci Isto é swap. Ah, olha isto. Não é nada, isso é da origem. É porque o, com o compressor não, não conseguimos meter os outros dois. Então, pronto. E este também é. Mas tiveste um bom truque. Não, este tem, este tem. Mas ah? tiveste um bom truque. Espetacular. Dá para enganar o pá. Espetacular. a tirar as bobinas? É. Yeah. Este é um carro com bobinas é logo a tua qualidade. Acho que claro. este... Outstanding. Outstanding. Então, aqui já está fora. Deixa eu ver, olha lá. Parece um, um bocadinho de fiembro. Epá. já não fazia muito mais não. Já faz aqui um bocadinho. Isso, eu acho que isso são... Espera aí que isto está pesado. Está pesado. <risos> Espera aí que eu acho é que isto... Estas exatamente, estas são uma... Não, não, não. São umas a... yeah. Estas são umas AT. Não são, são. São. São AT, já estavam mesmo, olha lá. Mas devia ser isto estava a raspar já. E yeah. já, yeah, olha lá. Estava mesmo nas últimas, meu. Sabes o que é que me matou oh. isto? Foi o último track daí que eu fiz nele. o oh. arrebentei as pastilhas, as pastilhas todas. Só então agora é que vais trocar. Só agora é que vou trocar, vê lá. Estão todas rebentadas. já temos aqui este disco mudado, velas, estamos agora aqui no filtro e vou aproveitar para mostrar à malta o que é que se faz, o, o ratão -se que se faz nas caixas do K20. Isto de origem tem aqui uma chapa aqui, outra aqui, outra aqui e isto de lado tem estas barbatanas assim, ok? Estou, deixa eu tirar isso, posso? posso. A caixa aqui à volta, onde está raspado, já vejo se consigo filmar onde está raspado, tem sim a género destas barbatanas pá, que faz com que o ar prenda aqui um, um pouco. Então, se a gente tirar aqui estas barbatanas todas e estas tampas, quando temos aqui o filtrozinho, pois a caixa fica aqui em cima, ela fica toda desobstruída. Estou a falar bem? Top Agora, vamos tirar o velho, não é? E pôr o um novo. Olha isso, queres ver? Olha aí, que de rosinha, aqui, todo movinha folha. Mas esse, não, esse ainda se lava. Isso é é? ainda dá para, para algum carro de track que possa vir a aparecer. uma vez E pronto, e é só isto. A caixinha para vocês enfiarem aqui com esta barra. tem que fazer aqui um género de um, um abaluamento, não é? Mas sai bem. Sem ter que desmontar a barra. E está bem feito. faz aqui um abaluamento para ela entrar aqui debaixo da barra. E fica tipo Xuxa. Vale? Bora. Bora. Este aqui é o filtro da gota. É o filtro da gota que é improvisado, não é? K20 swap é improvisado. Que vai ser este filtro aqui. Se vocês quiserem tirar a referência, é este aqui. só para vocês verem o estado das pastilhas olha aqui já estava a comer o ferro Daniel já estava a tocar aqui isto é o avisador sonoro Quando toca yeah. aqui, começa a fazer o som já, tava... yeah, já estava mesmo este, nas últimas Essa pastilha irmão. já estava mesmo muito mal agora tem umas bremozinhas já, já, já, já, já tem umas bremozinhas já estão montadas com os discos novos e agora vamos para trás agora vamos passar para trás não sabe, não. Um aqui de situação aqui para a malta, que o amigo Daniel está aqui, até que está a sorrir hoje. Hoje trai lhe um carro de jeito para o homem, o, o homem estar maluco. Estamos aqui a montar a travais Temos aqui o trás. discozinho atrás, não é? Já está. A malta a ver aqui os meus coilovers D2. O vejezinho de malha de aço. Só qualidade, companheiro. É, é, é. Só qualidade, companheiro. Já vai vir À frente também já está. Também com malha de respectivamente. O amigo Rosa já meteu aqui o, o oil. Deste lado, deste lado até já temos roda acompanhar, deste lado até já temos roda. E também... Já está. Bem, e está feito. Rosita, vais poder trabalhar aí lá fora? Que vai, eu, vais te... vai tu, vai tu. Quer dizer, assim eu vamos posso... ver se pega. Os metores de travões. Tá. Sim, assim se, se, se fizeres marcha atrás e merda no trabalho e gravaste ali no mini atrás... Ah, mas... É responsabilidade ainda ah, do mecânico. É. Ah, ah, fogo. Até para ti é igual, não é? Deixas ir para peças? Vou para peças, <risos> ou sacode. Olha lá, mas em, em peças fazia-se um bom dinheiro, só aí no tronozinho, no, no tronozinho, Cheguei o gajo atrás, vê lá se pega só, só para a gente ficar aqui documentado em vídeo que a revisão correu bem, não lhe sacámos para aí nenhuma combota, olha puxa a gota puxa. Então estás com medo de cair do carro? <risos> <risos> Vamos embora! Vamos embora! Já está a acertar o rodinho, o gajo! Que de bem um carrinho destes, ou? Oh? Um <risos> Olha a matrícula! Posso tirar a matrícula? <risos> não? Bueno. Bem, e está feito. Mais um servicinho aqui na HR Garage, está tudo prontinho, já tiramos aqui as matrículas da HR Garage, porque, porque o homem, ó, oh, o homem vai só ali experimentar, vai só experimentar. <risos> Bem, fiquem bem, um grande abraço, já sabem, o sempre aqui, disponível no YouTube e também aos clientes no geral. Vai, fiquem bem, um grande abraço.